João trabalha numa empresa há 20 anos. É um funcionário exemplar. Foi subindo de cargo de maneira gradual até assumir o cargo de gerente. Música João trabalha numa empresa há 20 anos. É um funcionário exemplar foi subindo de cargo de maneira gradual até assumir o cargo de gerente. Antônio chegou para trabalhar na mesma empresa e com apenas seis meses conseguiu uma promoção. Passaram-se mais seis meses e uma nova promoção. João, então, inconformado, começou a se questionar de hora. Como assim? Antônio acabou de chegar, já tem duas promoções, daqui a pouco ele vai me passar. Mas guardou para si. Passaram-se, então, mais seis meses, um novo cargo na empresa. João, então, mal sabia que a promoção era para Antônio e para ser o seu chefe. Inconformado, então, ele resolveu criar coragem e foi questionar o dono da empresa. Senhor, desculpe ser inconveniente, mas trabalho nessa empresa há 20 anos, se ele me dediquei a todos os interesses dela, e agora chega um novo funcionário e, com pouco tempo de casa, assume um cargo, inclusive, para ser o meu chefe? Você não está satisfeito com o meu trabalho? O patrão então olhou para ele e disse Sim, muito satisfeito e também pelo seu questionamento. Mas antes que eu possa te dar qualquer resposta agora, eu preciso de uma ajuda. Você sabe que iremos receber empresários estrangeiros aqui na empresa e eles gostam de frutas tropicais. Você poderia então ir na esquina verificar se tem abacaxi e também o seu preço? O João então, como sempre, acatou e foi verificar. Alguns minutos depois, João voltou com o papel, dizendo, senhor, com licença, aqui está o papel, lá tem abacaxi e também o seu preço. Muito obrigado, João. Sente-se no sofá e eu já falo com você. Minutos depois, quem aparece na sala? Antônio. Antônio aparece com o mesmo pedido do dono da empresa. Senhor, com licença, tomei a liberdade de verificar na esquina, no mercado da esquina, não somente se tinha abacaxi, mas também outras frutas tropicais. Fui ao lado também, tinham outros dois mercados e verifiquei a mesma situação. Consegui aqui os preços, os descontos e a condição de entrega e reservei o que eu considerei o melhor para a sua avaliação. João, então, imediatamente levantou, olhou para o patrão e disse Senhor, não precisa me responder nada. Eu compreendo a sua decisão e aceito. E pensando nessa história, eu te pergunto O que você faz na sua empresa? Tem algo que você poderia fazer de diferente? Você faz aquilo que é possível ou aquilo que é melhor? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!